Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área é, Primeira coisa, tá uma moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquela força Falta pouquinho pra gente chegar nos meus inscritos, então solta o dedo aí no like Outro recado muito importante, aqui nos comentários ou na descrição Eu vou deixar todas as informações do meu grupo VIP Você pode testar meu grupo VIP por uma semana de graça, tá bom? É, todas as informações vão estar aqui no vídeo da, dos comentários, preço, condição mas eu vou te adiantar o seguinte, você tem que comprar o seu pacote e aí você vai ter sete dias para se arrepender da compra. Então, se você ver que o grupo não funcionou aqui, não é para você. Através da plataforma que você comprou, você pede o um reembolso e eles vão te devolver seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Muita gente me pediu para testar o grupo, então foi esse caminho que eu achei para fazer isso, é, para ajudar quem quer testar, a testar o grupo aí, beleza? Bom, essa estratégia aqui, eu vou falar para vocês que é para os ousados, Tá? É, tem que ter muita ousadia para fazer isso daqui, mas o resultado é muito bom. Como vocês viram, dá para fazer aí de 900 a reais no mês. E não é tão difícil de pegar, mas você quer uma ousadia. Eu estou aqui, vamos desde o começo, né? Site da Bet365. Esportes virtuais. Eu prefiro essa liga aqui para essa estratégia. Então você vai selecionar aqui, vamos colocar o próximo minuto, que é o 27. A gente vai selecionar gols mais e menos. E vai pegar a menor odd do e meio Que no caso é essa daqui do Newcastle City. Só que qual que é a minha sugestão? Que você espere três jogos, ou dois pelo menos, que essa menor odd não bata e você entre na terceira. Mas, Feijão, calma aí do que você está falando, qual que é o racional, né? Como assim? O que eu preciso fazer para chegar nos mil reais? Se a gente pegar 100 reais e colocar no mod dessa, só para vocês verem aqui. Ela vai devolver 130, a gente vai ter 30 reais de lucro. Se a gente fizer 30 reais de lucro todos os dias, vai dar 900 reais. 30 vezes 30 é 900, né? 30 vezes 10 é 300, mais 300 é 600, mais 300 é 900. Então, com um green por dia, a gente consegue sair de 100 para 900. Ou, dependendo do green, se for um green de 1,36, vai dar um pouco mais de uma loja de 1,36, mas, é, mas é uma estratégia usada usada mesmo, você tem que ter esses 100 reais que você possa é, perder, o, o que você encare ele como um, um grande investimento mesmo, mas o retorno é muito alto, tá? É, não existe um retorno parecido com esse. Eu, particularmente, gosto de fazer isso nessas estratégias aqui, ir monitorando aqui esse mercado, como todos os jogos são nesse... Tem, eu consigo ver todas as lojas nesse horário, eu acho que fica muito mais fácil. Mas como eu falei, é uma estratégia é, ousada, tá? É, bom, é isso. Esse vídeo é curto, só para trazer essa estratégia, esse pensamento aqui. É, lembrando que as informações do VIP estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Aquele abraço. Valeu!